Eu sou a Salina. Olá, eu sou o Tomás. Eu sou a chinesa. Eu sou português. O Tomás e a Salina são grandes amigos. O Tomás e a Salina não são iguais, mas fazem muitas coisas juntos. Quando vão ao restaurante, o Tomás pede sempre um prato de carne e a Salina prefere um prato de peixe. E como sobremesa, o Tomás pede uma fatia de bolo e a Salina um gelado. Na escola, a Salina gosta de trabalhar com o tablet mas o Tomás prefere sempre o computador. Quando vão de férias, a Salina gosta de viajar de avião, mas o Tomás viaja com a família num carro. A Salina gosta de passar férias na montanha, mas o Tomás gosta mais de praia. Quando querem recordar-se das férias, a Salina tira fotografias e o Tomás gosta de gravar tudo. Se a Salina e o Tomás são tão diferentes, porquê é que são amigos? A democracia, o respeito e a tolerância são a resposta.